Olá, você que tá assistindo esse vídeo, se inscreva agora no canal do Sanzinho e ajude a chegar a 100 mil inscritos. Não demore, viu? Entende? Hoje o vídeo vai ser bem curtinho, porque eu não vou ter capacidade de argumentar por 8, 9 minutos. Então sente só o Sanzinho Poucas Palavras. Vocês estão ligados quem é Mel Maia? Sim, aquela mesma que fez Avenida Brasil e era uma criança enquanto atuava e que fez um sucesso absoluto. E hoje, ao meu ver, ela é bem mais influenciadora do que uma atriz, porque a fama que ela conquistou na internet não é brincadeira. E beleza, sem muito contexto sobre quem ela é, porque muito provavelmente vocês devem conhecer. E como eu disse, hoje as coisas vão ser curtas por aqui. Recentemente, a Mel Maia fez 18 anos. E com isso ela fez uma festa gigantesca, estilo essas pessoas que são famosas e que faz festa. Gigantescas porque são famosas. E na hora do parabéns foi isso aqui que rolou e gerou a maior confusão do mundo na internet. Se liga. Sim, na hora do é hora é hora é hora virou é rola, é rola e no hatim boom. <risos> No rá virou nu ou barra meu culemaster, cool véi. É, é. E aí a internet quebrou. Falou, meu Deus. Como que pode? Mel Maia é a pessoa mais falta de noção, mais sem vergonha do mundo. Meu Deus, como que pode? Que aquilo era ridículo, que a Mel era uma ridícula, uma atriz merda, uma influenciadora merda e que... Meu Deus, véi. Vai por mim. Só teve comentários ofensivos diante dessa situação. Só que na moral, véi. Tudo isso, todo esse chororô aconteceu no Twitter. E parece que no Twitter é a geração Choro Master, véi. Por que cancelar a mina por isso, tá ligado? Tipo, qual o sentido, véi? Esse pessoal de Twitter não sabe como é morar aqui na Zona Leste de São Paulo, mano. Além de... Tem também o um Corredor da Morte, tem também Tapão, mano. Se eles vissem como que é o aniversário aqui, acabou, mano. O pessoal que faz isso ia é ser preso. O pessoal tem que entender que não é todo mundo que faz festa convencional, que canta o parabéns convencional, tá ligado? Eu já fui em uma festa que ao invés de é hora então é... Tinha é glória, glória, glória, glória Ah, Jesus, tá ligado? Porque o pessoal era religioso e tudo mais, e tá tudo bem, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu não sei porque o pessoal de Twitter é tão ignorante que acham que só ele, só aquela linha de pensamento, que o mundo é um bagulho fechado, que só tem que reclamar e tudo mais, que só eles são certos, tá ligado? Eu, eu tô puto, mano. Eu tô puto porque a mina pediu pintinha amarelinha no furico e o pessoal cancelou ela. Ah, eu não sei o que tá acontecendo comigo, velho. Né? É que o pessoal de Twitter é muito Chato. Ah, mas ela fez isso perto dos pais, que vergonha. Se ela fez isso perto dos pais e os pais não ligaram, foda-se, tá ligado? Talvez seja porque ela tem intimidade, seja mais próxima dos pais e tenha liberdade de falar sobre isso. E se você não tem, ou não gosta, ou coisa parecida, foda você, tá ligado? Não cancela a mina por isso. Porque, na moral, tentar cancelar a mina por conta disso é burrice. E é sobre isso, tá ligado? Falei que seria poucas palavras hoje. O cancelamento tá uma coisa vergonhosa. Pra não falar bosta, tá ligado? Como eu disse, tão reclamando porque a mina pediu pintinho amarelinho aqui. E, na moral, queria que eu fosse o pintinho. Mas que tão banalizando o cancelamento e deixando uma parada vergonhosa, isso aí a gente não pode negar. As pessoas do Twitter, sei lá, parece que estão cada vez mais fracassadas e que só vivem naquele mundinho, sabe? E na boa, tão passando vergonha. Tão passando muita vergonha. Enfim, comenta aqui. Aqui ó, nos comentários, o que vocês acham sobre, se é motivo ou não pra cancelar a mina. Porque pra mim, velho, isso aqui não passa de uma piada. Porque pessoa que reclama disso, tem tudo que se E é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San, e eu já falei demais. Fui, beijão.